Olá, meus amores! Eu sou a Paula Tavares e eu tô muito feliz, porque hoje a gente vai aprender a fazer um short praiano, o short das blogueirinhas, que tá super em alta aí, mas a gente vai fazer de uma forma diferente, né? Eu sou customizadora, trabalho especificamente com jeans e com crochê, fazendo essa combinação, e nós vamos criar esse projeto, o jeans com o crochê e o um short praiano. O que nós vamos precisar? Linha... As tonalidades que você preferir Eu fiz uma combinação aqui de linha de crochê E você vai escolher aí as suas tonalidades Eu tenho dois tipos de agulha Uma do número 2.5mm E outra fina, 6 Essa é numeração aqui, eu acho que é 6mm que se diz, né? Eu nunca me atentei pra essas coisas Mas por que eu tenho dois tipos de agulha de crochê? Porque uma eu uso pra fazer os pontos Que são esses pontos aqui que a gente vai aprender no tutorial E a outra eu uso pra furar esse jeans, fita métrica para fazer a medição, eu vou passar para vocês toda essa questão da medição, essas presilhas aqui de pressão, vocês vão ver aí, tesoura e disposição para criar. E eu quero desde já aqui convidar vocês a participarem do grupo, onde a gente tem algumas meninas já, esse grupo é recente, e lá a gente compartilha todas as ideias de projetos de crochê. Então, vamos começar o nosso tutorial? Vamos começar fazendo um anel mágico. Se você não sabe como confeccionar um anel mágico, fica tranquilo, assiste o vídeo aqui em cima, aprende e volta. Depois que eu fazer o anel mágico, eu vou subir três correntinhas, que forma um ponto alto. Depois, eu vou fazer mais dois pontos altos, formando um bloco de três pontos altos. Vou dividir esse bloco com duas correntinhas e logo na sequência, eu vou fazer mais três blocos de três pontos altos. Conforme vocês estão vendo, eu fazer agora. Coloquei o intervalo de duas correntinhas, fiz mais três pontos altos e vou repetir essa sequência. Olha aí, cada intervalo tem uma divisão de duas correntinhas. Vou puxar esse anel mágico, ele vai fechar. Você pode esticar aí para ver o resultado. E vamos agora fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que a gente fez. Depois, eu subo três correntinhas, vou laçar a minha agulha e no próximo intervalo de duas correntinhas, eu vou fazer três pontos altos formando um bloquinho. Coloco o um intervalo de duas correntinhas, laço a minha agulha novamente e no mesmo espaço eu vou fazer mais um bloco de três pontos altos. Isso forma um leque. Esse leque a gente vai repetir em cada intervalo de duas correntes. No final, a gente vai laçar nossa agulha e fazer um ponto alto. Pronto, finalizamos assim, porque a gente começou também com um ponto alto, lembra? É importante eu te informar que quando você começa de uma forma, você finaliza dessa mesma forma. Agora, a gente vai subir três correntinhas e vamos fazer nesse mesmo espaço que tem esse intervalozinho aí. Olha como vai ficando. Parece coraçãozinho, né? Agora, eu vou fazer mais uma sequência nesse espaço. A diferença é que agora eu vou colocar aí os três pontos altos tudo junto. Depois, duas correntinhas. E em cada leque que se formou, a gente vai fazer um leque em cima do outro. Tá vendo? Você vai colocar um leque aí. E, consequentemente, essa sequência... Ela vai se repetir por quantas vezes? Já já vou te falar, mas antes eu quero te convidar a assistir o meu último vídeo que eu fiz uma customização em um short jeans. Simplesmente ficou lindo. Eu espero que vocês gostem também e possam fazer. Deixa lá o seu comentário se você for lá, tá bom? Olha, quando você for passar para o outro leque, vai ter um espaço. Nesse espaço você vai fazer um bloco de três pontos altos, só para dividir uma sequência de um leque para o outro, como eu estou fazendo agora. Isso vai se repetir, sempre dividindo um leque do outro, tem um bloco de três pontos altos. E finalizamos fazendo também três pontos altos. Lembrando, o início você começou com um ponto alto, você finaliza com um ponto alto. Se foi três pontos altos, você finaliza também com três pontos altos. Olha como vai se formando. Agora é só continuar fazendo a sequência... Agora, eu quero que vocês percebam uma coisa. Logo após aquele início, que a gente fez ali de quatro blocos de pontos altos, você vai fazer uma sequência por quatro vezes. Só isso. E depois, a gente vai o próximo passo. Eu já fiz o arremate da linha. Agora, eu vou esconder essa linha, passando ela para dentro do ponto ali que a gente fez. E vou trocar de linha. Você vai escolher a sua tonalidade. E eu já pego aí esse pedacinho que fica sobrando da linha que eu coloquei, e faço o primeiro ponto com ela, já fica ali bem firme e sem nenhum risco de se soltar. E logo após, eu vou fazer na sequência a quantidade de ponto que é devido. Então, eu fiz aí a sequência de três pontos altos, depois o um intervalo de uma correntinha e fiz mais um bloquinho de três pontos altos. E você vai repetir isso. Eu concluí, vou fazer terminar, vou terminar com um ponto alto, porque foi o que pediu. A sequência anterior tinha três pontos altos, um bloco de três pontos altos. Vou fazer aí o acabamento, arrematar essa linha e vou dar continuidade com a próxima tonalidade. Você vai fazer um bloco de três pontos altos e assim por diante. Agora é hora de usarmos as pernas de uma calça jeans para dar uma nova roupagem a esse short praiano lindo das blogueiras. E com certeza será o seu se você confeccioná-lo. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é tirar a medida do cós que você vai deixar em 2 centímetros de reserva. Nas laterais, você tem que ter de largura 10 cm, tá bom? Com o giz de alfaiate, você vai medir cada centímetro que você deixou nesse tecido. Eu vou marcar na lateral 10 cm, abaixo, na mesma direção da peça do crochê. Repare que a peça do crochê é a minha referência, que eu tô usando. Na, na outra lateral também. E no cós, pra gente não se perder, a gente vai deixar também a metragem aí. Agora, com uma régua, nós vamos traçar um risco nesse jeans, no mesmo formato do modelo da peça do crochê. Então, a gente vai modelar conforme essa peça. Faça esse risco com muita atenção, vendo se as medidas estão corretas de acordo aos 11 centímetros que a gente deu. Faça tudo com muita atenção e a gente vai fazer esse risco. Por quatro vezes nas duas laterais e ali na parte das pernas desse short que breve será. Eu vou recortar toda essa parte que eu marquei na parte externa, não em cima da linha do giz de alfaiate, na parte externa do tecido, tá bom? E aí, eu vou cortar todo ele. Agora, com o giz de alfaiate, antes de retirar essa peça, eu vou fazer uma modelagem dela, ok? Ok? Com muita atenção para ela não deslizar, você vai segurando, você pode colocar um alfinete aí também, nessa hora. Prontinho, e faz esses riscos e depois você vai fazer o recorte desse risco na parte de dentro desse tecido, não em cima da linha e nem na parte interna dessa modelagem que nós estamos criando, na parte externa. Dessa forma que eu estou fazendo... Agora, você pode fazer as medições para ver se tá tudo certinho, tudo ok, se os 11 centímetros de cada lado está ok. Agora, essa dobra que eu estou fazendo para vocês observarem, é a dobra que nós vamos fazer no acabamento dessa peça, que é um acessório que vai ser encaixado lá no crochê. Eu vou fazer leves, vou fazer esses cortes nas pontas ali, nas quinas, tá vendo? É um corte muito pequeno, só para auxiliar essa dobra. Pronto! Agora, nós vamos laçar a nossa agulha nesse jeans, fazendo um furo nesse jeans. E quando a gente fizer esse furo, nós vamos puxar essa linha. Você vai puxar essa linha, fazer um ponto baixo e depois uma correntinha. Depois, você vai laçar novamente, passando essa agulha pelo jeans, puxa a linha, faz um ponto baixo, depois uma correntinha. E vai fazendo esse processo sempre, com muita atenção, para não deixar tão distanciado um ponto do outro. A agulha, quando passar pelo jeans, não pode ter uma distância muito grande de um caseado para o outro. Fique atento. E nós vamos repetir esse movimento até chegar naquela parte que a gente deixou ali cortado, lembra? Então, quando chegar ali, em vez de você fazer uma correntinha dividindo cada ponto do outro, nós vamos fazer duas correntes. E depois, laçar novamente a nossa agulha no mesmo espaço que foi colocado o primeiro ponto. E aí, você vai repetir esse processo até você fazer todo o acabamento dessa peça. Terminei todo o acabamento do jeans. Agora, nós vamos juntar o crochê com o jeans. E aí, vai começar as coisas acontecer. Para isso, primeiro, eu vou usar a mesma linha, a primeira linha, e vou fazer mais uma sequência desses blocos que vocês já sabem como fazer. É só olhar no início do vídeo. Após isso, eu vou usar um tipo de costura que é chamado de ponto chuleado para juntar a minha peça do crochê com o jeans. Mas antes eu vou colocar essa presilha para marcar as quinas do crochê juntamente com a quina do jeans, OK? Para que seu crochê não fique sambando solto. Logo depois, no avesso dessa peça, eu vou pegar uma agulha de alfaiate, colocar a linha de crochê e vou fazer esse ponto, conhecido como ponto chuleado. Se você não sabe, olha o card aqui em cima, aprenda e faça esse tipo de costura aqui. Ao concluir, nós vamos fazer agora a parte de fora dessa peça. Nós vamos usar novamente a linha de crochê, a primeira linha, e eu fiz aí... Essa carreira de bloco com três pontos altos dividido por duas correntinhas. A única diferença é o seguinte, que em vez de você pular um ponto caseado dessa base do acabamento do jeans, você vai pular dois pontos desse caseado. Dois pontos e não um. Logo quando você chegar na quina, lá próximo da quina, que a gente de breve vai estar tá chegando, você vai deixar a você vai pular apenas um caseado e não dois, apenas caseado, certo? Você vai pular um caseado que antecede a quina, e não duas vezes apenas uma vez e aí você vai fazer o leque novamente conforme vocês estão vendo aí no vídeo e fazer essa sequência com a linha lilás por duas vezes prontinho, estamos chegando no final, e se até aqui o vídeo tá legal pra você, deixa sua curtida, deixa o seu like e se tiver dúvida, coloca nos comentários que eu vou ver e vou te responder Agora a gente vai fazer mais uma sequência com uma linha cor de rosa, vamos fazer duas carreiras com essa tonalidade de linha e concluímos essa peça. Lembre, você vai fazer duas peças da mesma forma. E eu te convido a assistir o segundo vídeo que eu vou postar na terça-feira, ensinando como fazer a parte das pernas, as laterais e o cós desse short super moderno, com uma característica super diferente e que vai deixar o seu look lindo. Te espero então na terça-feira, até o próximo vídeo, um grande beijo!